Olá, estou aqui na Escola Francisco Salles, ao lado do colega Eduardo Generoso, do diretor Marcelo, é, nesse dia de luta entre a pessoa com deficiência. É importante frisar que essa luta ela tem que ser cotidiana. É, nós temos feito ações nesse sentido, tanto lá na Defensoria Pública, como na Assembleia Legislativa. Estamos recursos aqui para Francisco Salles, e estamos recursos para as rampas no centro de, de Juiz Mas é preciso avançar e fazer muito mais. É preciso transpor a barreira da educação para que todos possam ter uma educação. É preciso transpor a barreira do, do trabalho para que a pessoa com deficiência possa ser inserida no mercado de trabalho e a da acessibilidade. Hoje a maior dificuldade é uma Marcelo Eduardo e todos os municípios. A dificuldade de acessibilidade. É preciso, com urgência, é, que tenhamos em todos os órgãos públicos um intérprete de libras para que o um deficiente auditivo ele possa ir à, à instituição bancária, em qualquer órgão público, sem a companhia de um pai, de uma mãe, de um tio, de um irmão. Mesmo que ele tenha 30, 40, 50, anos, ele tem que acompanhar, porque não, lá na instituição não tem alguém que possa atendê-lo. Então é preciso avançar. E nesse dia, é, tomar para que ele possa é, é, conscientizar, levar para todos os cidadãos que nós precisamos avançar, fazer com que tenhamos acessibilidade, é, educação e um mercado de trabalho mais fácil para a pessoa com deficiência.